Eu do banho, ó o que tem na minha sala ó, marginal marginal, ó ó gente, vocês sabem o que isso significa, né hoje é dia de bom Black Night da Drag Nights, seus arrombados! Não posso rir, bicho! Você tá minha Seus arrombados! Hoje é Drag Night? Hoje é Drag Nights! Olha, Olha a é nossa escola é. que deixa a nossa sobrancelha rachada meu leque, hoje tá frio, eu nem peguei leque, olha! Eu tava afim de fazer uma festa com meus amigos, ninguém que empresta, trouxe e cachaça! Sabe de Eu tava afim de fazer uma festa. <risos> cachaça, <risos> cachaça. bambi, cachaça, eu digo sim. <risos> Ah Só tá, bem let's go. Bem let's go! Bem let's go! Bem let's go, papi. Bem, let's go. Ó, e ela fica assim, ó. E o ombro? Bem let's go, papi. Olha gente! Eu tô muito engraçada na câmera, ó. <risos> Parece que eu tô com uma. Tipo umas máscaras! É. <risos> não vai colocar a buchinha na sobrancelha e não vai rolar, né? Não. Tem que deixar e secar, sai grossinho mesmo. Dá uma palhaça pra pegar comida, gente. Vou lá pegar, tá? Tá. Ah, que mico! Deixa assim. Tá muito ruim pra pegar pizza, gente. <risos> tá recorrendo! Socorro! Gente, tem condições! <risos> pegar a pizza! Olha essa cara que eu tô! Eu queria virar, filmar a cara no entregador pra vocês! Mas não vai rolar, é muito chato! Mas presta atenção, <risos> que cara de lagarto! Thank mm -hmm. sobrancelha, já fiz um dor de olho, não dá pra ouvir nada, né? Caguei! Cartão, gente, a dica do cartão... É. da segunda Drag Nights. Tem <risos> olha isso, cada hora é uma surpresa. Né, Gata, olha como eu tô antiga, como eu tô Hollywood. Tá incrível a ma... mentira desgraça. Tá incrível nesse look, meio Batman cheese. É dita, <risos> Mas aceito, aceito a Beth. E você tá bonecona hoje, né? Tá, tá bonecona, tá uma mistura de Trix e Mateus com Kinti. E as preferidas, é claro. Tá, uma bonecona artística. Ficou legal? Amei, amei. Adoro excesso, quanto mais melhor. <risos> Eu amei esse branco na maquiagem, esse relógio ficou muito incrível, sabia? Ah, dá, dá um olhão, né? Tu acha que eu exagerei? Eu acho que você <risos> tem a um ver verde exagerar, gente. É uma obrigação, é drag nice, meu amor. seis e sete. E aí gente, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Estou curtindo a Drag Knight, a segunda oficial, drag... a segunda Drag Knight, cara. Incrível! Agora vocês vão se acostumar, porque vai aparecer. Você <risos> é desgraça. É, eu sou Desgraça, vocês já conhecem. E essa aqui, ó, que não tem nome, gente. Então tô assim, uma pessoa inexistente, uma drag inexistente. Porém, eu tô curtindo muito, tá ligado? Tem que curtir, gente. Drag é condição, Mas não sei ainda, real, meu nome. Ainda tô assim, eu tenho que me sentir nu nessa pessoa, entendeu? Mas Entendi. eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Então, igual o última Drag Nath, a gente vai deixar aqui no card pra vocês escolherem se vai ser Bete Bulso ou oitava. Que eu prefiro a oitava, gente. Eu não sei o que eu prefiro, mas assim, tá aberto a sugestões Pra drag da Otávia, Ursa do canal Azor, saca, Careza Coná. E como todos graças, vídeo, na real, se inscreve no canal. Não esquece de dar like o nosso famoso Nosso soquinho. Uh! Dá o um soquinho aqui. Se é a primeira vez no canal, dá uma olhada nos outros vídeos que tem aqui embaixo. Tá cheio de vídeo, galera. A gente vai deixar também as nossas mídias sociais, pra vocês verem aqui no Instagram, no Face e tudo. Isso aí. Muito obrigado por assistir Muito Obrigado. Compartilhe esse vídeo, favorita -se, se gostou. Muito obrigado e um beijo, galera. Aquele beijo. Tchau, tchau. Ah, beijo. vocês entregam? É, Claro, é, é. é. é. é. é. a regra, pra ajudar né, amigos. Olá. <risos> sou <a> produtora. Produtora <risos> <risos> <risos> cinema que peruca dela. <risos> <risos> Então, galera, agora que já tô aqui na Night mesmo, né? E tipo assim, eu sou uma garota bem maluca. Daí eu resolvi pintar meu cabelo de amarelo. Olha só, e aí, que legal. versões um, um rosa e o um meio limão assim saca que vai entrar no vídeo da desgraça não quero dar spoiler aliado tá não ficou legal Tô nervosa nossa mas por que tudo isso é gatinha nunca sofri tanto uma drag night igual hoje eu tava inteira amarrada parecia uma linguiça <risos> Você vai de aquele peito